é pique, é tu, é tal, a plume é mal, o ti é prove, é tal assim. Estou sentindo uma graça, desse é o pastor Karatê. São inúmeras as bizarrices que esses pastores aprontam que até Jesus está decepcionado. E se preparem que coisas ainda piores hão de acontecer. Quem nunca na vida cometeu aquele erro em que soltou uma palavra indevida, o famigerado palavrão? O problema é quando você está em uma situação que não é tão propiciais para tal situação. Como em cima de um púlpito, por exemplo. Eu, meio religioso, não vê isso com bons olhos. Então, descarregue a sua indignação e quebra tudo aí. O Jesus no meio. Hum! E vem com a gente conhecer cinco pastores bocas sujas que esqueceram que estava no altar e xingaram palavrões, causando estranheza aos evangélicos. Antes de tudo, é melhor tirar as crianças de perto, que a coisa já vai começar pesada. O que vamos mostrar agora é um pastor que viralizou na web e tem dado muito o que falar. Esse pastor, que já tem um histórico marcante por ser intolerante, aparece no púlpito fazendo sua pregação muito alterado. E além de soltar os palavrões, esse camarada ainda parte para um outro lado. Isso porque, na verdade, ele falava mal dos judeus. Vamos ver. Filhos da puta, babaca! Vocês são massacrados no mundo e nas nações porque vocês são dignos disso, vocês merecem isso, são filhos da puta! raça de babacas, ladrões, canalhas, vocês são donos dos prostíbulos, vocês são donos do, dos maiores puteiros aonde os homossexuais desfilam, vocês são umas merda de maçons canalhas, vem me pegar a rua Mariano Procópio número 37, vem cá! Você ouviu o que esse homem que se diz pastor disse em um local considerado sagrado? Realmente ele perdeu totalmente a linha ao ofender os judeus com esses xingamentos, Cabe esse comportamento de um que se diz homem de Deus ofender assim as pessoas? Bom, lógico que depois dessas falas infelizes ele arrumou um problema gigantesco com a justiça. Ele se mostrou ser um nazi, por falar mal de judeus, se é que vocês me entendem. E o nosso objetivo é não nos calar. E faça você também sua parte, que é compartilhar com todos os seus amigos e familiares, para que todos possam ficar em alertas com esse tipo de pessoa e afastarmos desse tipo de gente. Já tá bem evidente até agora que pastores falam palavrões, certo? Mas e quando o pastor não fala, mas convida para palestrar em sua igreja pessoa que fala? Daí tá de brincadeira, né, meu irmão? Pois é, isso aconteceu. Nessa igreja de Americana em São Paulo, o convidado da noite era Pablo Marçal, que já é frequentemente figura carimbada em várias igrejas, na qual ministra palestras sobre liderança e vida financeira. Quando o cujo coach acabou se equivocando ao ensinar sobre como lidar com os críticos e resolveu dizer o que um cristão deve fazer ao ser criticado. Vamos ver. Agora um monte de gente vai te criticar em nome de Jesus. Manda esse povo se foder. Entende? Vai cuidar da sua vida. Para o palestrante, o cristão, quando é criticado, tem que, em nome de Jesus, mandar esse povo se fuder. E parece que os crentes gostaram do ensinamento, se percebe pela reação deles rindo, achando muito engraçado as falas do Pablo. E a pergunta é, será que o Pablo Marçal esqueceu que estava dentro de uma igreja? Ou por ser cada vez mais requisitado pelas igrejas, ele tem se sentido bem mais à vontade para falar o que pensa sem medir o local onde está? Como era de se esperar, o vídeo viralizou no Brasil inteiro e não tem agradado muitos evangélicos, que consideraram uma falta de respeito para com a igreja e com o altar, onde Pablo ministrava. O pastor Mirko Levaque, líder da igreja, não se pronunciou sobre o acontecimento, É muito menos Pablo Marçal pediu desculpas aos evangélicos. Pablo Marçal se declara cristão. Quem vê ele assim bem trajado ensinando, pensa que se trata de um pastor. E na internet, ele é confundido como pastor. Na internet, que começou a chamar algumas pessoas de pastores da internet. Aí um dia me perguntaram, você é um pastor da internet? E eu vou falar só uma vez, pastor é sua avó, pastor é seu pai, é aquele frouxo, eu sou o papa, você me respeita. Pastor é uma profissão, eu sou o papa do digital, você me respeita. Conforme ouvimos, essa informação é falsa. Ele não é pastor e sim palestrante financeiro. E naturalmente ele usa de palavrão em suas palestras. Você que está na cadeia até hoje, em algum tipo de cadeia, você está comendo ração. Vem para a liberdade, eu posso te ajudar, caralho. E é esse tipo de pessoa que as igrejas convidam para ensinar os irmãos sobre finanças? Para de se preocupar com as coisas desse século. Para de ser um religioso de merda, para de ser essa pessoa idiota.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 Meu brother, se você gosta do Fatos e Verdades, se você quer apoiar de alguma forma, deixa o seu like aqui. É muito importante pra gente poder continuar nessa caminhada, certo? Tamo junto! Um vídeo bizarro de um pastor viralizou nas redes sociais, deixando os evangélicos atônitos. Embora não seja possível identificar pelas imagens quem é o religioso, uma coisa é certa. Trata-se de um homem extremamente machista e preconceituoso. Isso porque no sermão, ele aborda o tema da homossexualidade, mas usa uma linguagem inapropriada para justificar que Deus criou apenas homem e mulher, vamos ver. Escuta o que eu vou dizer aqui para esta igreja, se tiver viado meu ouvido, Deus peça-me para você que queima rosca, porque o Senhor manda eu falar com esta igreja aqui, levanta a mão para igreja, escuta, é uma cruzada, escuta, Deus te fez macho e fez mulher, cadê é os machos aqui as mulheres? Numa cruzada de evangelização, diante de uma multidão de pessoas, o pastor manda a frase pésame pra você que queima rosca. Meus pésames para você que queima rosca! Prestou atenção nas falas do pastor? Queimar a rosca é uma gíria pejorativa para as práticas de sexo anal passivamente e ela geralmente é usada em discursos onde o alvo é homoafetivo. No caso do pastor, ele falou diretamente aos homossexuais: Escuta o que eu vou dizer aqui para essa igreja, se tiver virado meu ouvido, Deus peça-me para você que queima a rosca. Mas sabemos que falar palavra de baixo calão ou popular palavrão, falar gírias, palavras chulas, ofensivas, obscena e imoral, jamais devem fazer parte do vocabulário de um pastor. Deve ser por isso que as falas desse religioso foi compartilhado na web e tem chocado os fiéis e dividido as opiniões. Para alguns internautas, o pastor foi extremamente machista e sua linguagem caracteriza discurso de ódio. Para outros, ele está certo, mas não se expressou como deveria, e para piorar bem no púlpito. Os adébitos do cristianismo difundem com todo vigor as suas crenças, utilizando todos os meios de comunicação para isso. E não é de hoje que os protestantes é o que mais cresce no Brasil, graças a vários canais de TV que fazem transmissões de cultos e eventos. E com o avanço da internet, muitos pastores outrora desconhecido têm seu momento de fama por terem seus vídeos compartilhados na web. E quanto mais registros eles fazem, mais é a chance da gente ter o que vamos mostrar agora. Então, confere aí o pastor que misturou língua estranha com gíria estranha. No, le, no deitar, no levantar, ele está com você. Onde você andar, ele sempre está do teu lado. Oh, recebe a carai. É como diz aquele ditado, não há nada ruim que não possa piorar. Caralho, caralho. O pastor mandou uma língua estranha finalizando com um palavrão. Será que Deus e os anjos gostaram dessa nova palavra? E você tá pensando que é só pastor, padre que fala palavrões? Você tá enganado, meu brother. Músicos da igreja também falam. Se liga só nessa doideira que aconteceu bem na hora do louvor. Sabemos que na hora do show, é muito comum os músicos e bandas serem monitorados através de fones. E nas igrejas, esse monitoramento também acontece com muita frequência. Nessa igreja, esse músico resolveu pôr pra fora a sua indignação. E não dá pra acreditar o que ele falou na comunicação na hora que o irmão começou a cantar. Vamos ver. dó, Puta. A fé que uma vez me foi dada Temano, tem. Pra seguir deus do céu não dá para afirmar se isso é real ou não mas que deixa a dúvida se é uma banda cristã mesmo isso deixa ah, observe que até o batera ficou surpreso pela fala do jovem e ri é muito comum sempre louvarmos e agradecermos a Deus todos os dias pois Deus está disposto a perdoar-nos e te dar uma nova chance há muitas pessoas que às vezes fala demais e acaba se arrependendo é isso não é diferente entre eu e você por isso precisamos de Deus para nos ajudar a viver em santidade, purificando nosso coração para não mais desagradar a Ele, afinal somos pobres e pecadores. Então, vamos começar hoje mesmo a colocar isso em prática, buscando a santidade diante de Deus. Se percebermos que o nosso coração está cheio de pensamentos e desejos ruins, paramos tudo o que estamos fazendo e oramos a Deus, pedindo que Ele nos ajude a afastar esse mal. É que seguimos o que o apóstolo Paulo ensinou. Irmão, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fã se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Sabemos que uma das coisas mais difíceis do ser humano é controlar a própria língua. Mas com a ajuda de Deus, podemos limpar o nosso coração e enchê-lo de pensamentos puros. E usamos nossos lábios para agradar a Deus e abençoar as outras pessoas com as nossas palavras.